Fala galera, estamos aqui com a review do canal Havana é. Style, é, novo fuma aí da Zomo, tá chegando agora nas lojas aí, nos sites, não tem nem selinho da Avisa, não chegou ainda no Brasil mesmo, veio do Paraguai essa daqui, se apresentem, porque eu tô com preguiça, eu vou ficar fumando. Bom, não vai com, novamente aqui comigo, né, o B. E temos aqui a participação especial do João, se apresente João. Shake Vucato tá aí na área, vamos fazer uma participação especial aí com os meninos. E João que vai abrir um lounge aí, arcoador, né? É só colar lá gente, já já vai sair a e vocês vão conhecer o lounge Brasília aí. A gente vai divulgar tudo aqui direitinho, porque o João vai fazer umas parcerias massas com nós, a gente vai divulgar para ele. Então fiquem ligados aí no canal que já já é de volta quando sair e tudo mais, mas enquanto isso, como é que tá aí, João, os negócios, o que que você tá tendo aí? Tá, estamos fechando as parcerias ainda com as marcas pra ver qual que vai ser o arguirio usado no lounge e vai ser um esquema diferente de todo lounge, vai ser, vai ser movimentado, vai né? ter umas baguncinhas diferentes lá. Isso aí, então fique ligado no canal, B, cuidado aí pra não me é. trancar dessa porra que deixa porra aqui que vai dar É, que vai ficar, vai ser top A gente vai mandar tudo aí pra vocês, vocês vão ficar ligados Vocês vão aproveitar todas as novidades aí A Galera aí do Arby Huka vai estar tá em primeira mão no launch. Estamos aí trazendo pra vocês, em primeira mão Poucos vídeos aí no, no YouTube Vamos trazer tudo, volume de fumaça, sabor, proposta E vamos lá, começando com o How to Pack Aqui, o tema da review Havanna Style Havana Style. Vamos aqui Tabaquinho padrão da ZOMO World Experience Esse marrom claro, bem claro inclusive Nenhum corante, cor de tabaco mesmo Vamos aqui pegar um Roche Duck Da Enigmata Roche maravilhoso aqui Fazer review e vamos lá! Voltando aqui, é, já estamos fumando aí que é uns 10, 15 minutos, por aí, né? Começando no mental da Zomo, aquele clássico bem forte, que você não sente no cheiro. B, fala aí do cheiro enquanto eu fumo, porque eu não vou ficar usando o microfone. Aqui. Bom, vamos falar do cheiro, né? O cheiro, cara o cheiro lembra bastante aquele produto de limpeza que a sua mãe ou a sua empregada usa bastante pinho batendo. um pinho sol batendo assim é um limão que desce assim desentupindo as suas vias aéreas então vamos ver aqui primeiro que você não sente o mentol nela ela quando você você puxa, você sente só o cheiro do limão, mas não é aquele limão, aquele amarelo, é o limão verde, que é mais azedinho. Mas não é muito produto de limpeza, porque ele tem o um cheiro de limpeza mesmo, pinho sol parado assim. Mas é gostoso. Bom, o cheiro, como já foi falado, é aquele pinho sol forte. Não sente a menta, né? Aquele mental B, não me tampa, desgraçado. É, aquele mentol que arde, ah, não sente Você não sente, é um mentol bem fantasma Característica aí das ombros Mas você sente um refrescante Até por causa do cito, que é bem forte Realmente não tem nenhuma outra presença De outro limão, é realmente aquele limão Verdezão, então é isso É um limão bem forte e não sente Muito o B, passa a mangueira E fala do gosto O gosto fica um pouco disfarçado por conta do mentol Que nas primeiras puxadas Nos primeiros 5, 10 minutos de exceção Você não consegue sentir o Gosto Direito, que é um mentol fantasma, né? Da Zomo. Mas depois disso, você consegue sentir mais a presença do limão Tahiti. É aquele limão verdaço. É um gosto bom. Pega aqui, ó, na foto agora do vídeo. Tahiti. Tipo o programa do Silvio Santos, fica piscando aquele jequiti, tá ligado? Não é o easter egg. No meio do vídeo. No meio do vídeo. Comente tai -chi. se você viu o Tahiti. Mas enfim, é um fumo da hora. Você, João, o que, que você acha do gosto? Calma aí, faça mangueira um e eu falo que eu tava fumando agora. É o gosto. Mentol, bem refrescante. O mentol realmente pegando aí na garganta Nas cinco primeiras puxadas Pra quem não tá, não tá acostumado com mentol Vai estranhar, daquela aquela que tu não consegue nem puxar bastante Limão, tai chi, verdão Aquele pinho sol batendo na cara se você viu a review da Limão Mint Que a gente fez é, Essa aqui é muito mais forte O mentol realmente, o, mentol, o, o limão muito mais forte O cítrico muito mais forte É, mentol também, passa a mangueira e fala Não, então, como foi dito já né Tem o mentol do caralho A zona manda muito bem nesse mentol E eu particularmente gosto muito de mentol então, Só que ele toma uma parte do gosto no começo da sessão Ao longo da, da sessão ele vai reduzindo até Ficar neutro, com, esse, com o tempo ela vai caindo Não vai ter o mentolzão do começo Vai ficar mais levezinho, esse limão acho muito parecido com o irmão da Dali. É muito parecido, é só que esse, obviamente, tem o mentol muito mais pesado. eu achei o gosto mais presente quando você fuma do que o da Dali. Mas é, é o propósito da Zomo com essa essência, eu gostei bastante. Ficou essa essência é diferente, não, não é aquela essência que você fuma e não vai saber qual que é. Você fuma ela, você tem certeza qual que é a essência. Perfeito, esse é um ponto muito legal porque eu... Os limões do mercado a gente acaba tendo, por exemplo, que dá pra comparar, mas não é aquela comparação tão fiel, né? É um gosto é, novo, você sente realmente sim. um gosto novo. O que, que é a Havana? Havana é a capital de Cuba, né? E Cuba, o que, que é característico? Um morrituzão, lá, maneira aquele drink. Uma caipirinha com rum hum e limão. É isso, é, é limão mesmo. E por isso que a proposta casou, tá sim. casando bem. É... Se viu bem a proposta e se você gosta de cítrico perfeito cara perfeito bom, pela proposta é... por eu gostar de fumo cítrico por eu ser um defensor do pinhol solzão batendo na garganta muito bom e eu vou dar 8 para 8,5 aí nessa essência aqui e vou passar aqui pro B eu vou dar aí um 8 que atendeu bem a proposta mas por questão mesmo do mentol ser muito forte, né? Esse mental bem socado. E a questão do pinho-sol também ser muito forte ainda. Podia ter dado uma diminuída. Não vai ser uma nota muito alta. É bom. Eu gosto bastante de funcípico. Eu gosto do pinho-sol. Mas esse pinho-sol tão forte não faz a minha nota ser mais alta. E você, João? 7,5. Justamente por esse gosto do pinho sol, porque o limão é um sabor meio difícil de fazer, mas eu acho que eles alcançaram um, um bom sabor porque pe conseguiu pegar a parte cítrica do limão o mentol que eu sou apaixonado, eles botaram pra caralho, que isso é bom demais só que tomou uma parte do gozo da essência no começo, e também o cheiro quando você cheira ela é diferente também isso... então fica aí a média de oito é um que a gente recomenda é, claro, pra quem gosta de cítrico, né, aquele é, tem tem essência cítrica, a gente recomenda pra todo mundo, mas essa por ser uma cítrica bem pesada mesmo, bem aquele gosto do limão pinho sol, a gente recomenda só pra quem gosta de cítrico Então fica aí, um oi, compra o experimenter, e é nóis, véio. fica aí o vídeo, curta, vai lá no Face, se você vê pelo Face compartilha aí com a galera. Dá uma curtida, comenta aí. Se inscreva. Aí. Se inscreva no canal, é, siga a página do Face, Marca o sininho. Pra... o sininho. sininho. Fica aqui embaixo. Assim. <risos> que aí a gente vai postar mais vídeos pra vocês. Você vê já é o terceiro vídeo é. do canal. Tamo... Mas se você não quer perder nada, bota o sininho. Siga se a gente nas perder. redes sociais aí, nas redes sociais do canal. Fica ligado que a gente vai passar todas as novidades. Do, do... Lounge do João. Do João Apoador, e por vocês. Vai mandar bem. A gente aí... Vai estar tá na inauguração, se Deus quiser, vamos estar tá lá gravando um Sempre. vídeo pra vocês. Vai gravar um vídeo pra vocês, na estreia. Galera aí de Brasília, informação, é... Narcichope. 4 de novembro. Vamos estar tá lá. É nóis. Valeu, galera. Valeu. valeu.